Novo DD Tank. naquele vídeo eu acho que o Batu 500 viu, se você está saindo no canal no Novo DD Tank tem um mês atrás Eu trouxe o Tank da versão 10.4 Há uma versão muito top, do Tank mais atualizado que eu achei no momento uma versão legal que você vai poder jogar Eu decidi trazer aqui pra vocês Mas se você for novo aqui no canal, já se inscreve, ative o sininho de notificação Não se esquece também de me seguir na redes social que é muito importante Cara, o DD Tank foi atualizado, tá na versão teste Agora eles colocam a versão atual, que é poder jogar o passaporte e não vai ser recebido Resetada, aquela versão tava dando muito bom, muito, tava tudo 999 Daí tava uma coisa muito chata Mas nessa agora, o que acontece? Agora você vai ter de um eu já criei minha conta a continha que eu tinha, pegando um 2 milhões de F6 Foi é, reservada, é, tava tudo 99 né? Como eu disse para vocês, faz teste e Vamos aqui no evento limitado, para você entrar no um link tá na descrição Entra aí, mano, que tá top, cara Só Pra vocês verem, eu tô gravando esse vídeo, galera, eu o horário e meia da manhã, 12 e meia, vocês terem noção O que acontece? Negado ainda, duas horas da manhã E muito negro aqui, ó Nível 50 aqui, vamos dar um olhadinha nele Vamos dar um olhadinha nesse nível 50 aqui Galera, se esse vídeo tiver muito like mano, Muito like mesmo, eu posso trazer um videozinho aqui Cara, foda mesmo, tipo assim, porque sou o começo, tá ligado? Eu tô vendo aí que vocês estão curtindo os vídeos que tá saindo aqui no canal Aquela arma manual pra contar um negócio, que é a arma mais coisa, velho Mas enfim, se você não tá entendendo do que, que eu tô fazendo do vídeo, os caras tá aí no canal tá? Fala os, os eventos de troca, Halloween um, Uma Halloween, mano, isso que eu é o top desse tá, Não tem uma Halloween, não tem gente jogando Eu vi os caras lá, ah, ó Tietchan, por que você não grava, velho? E tem que estar tá muito com tá nós, velho. Olha, o que, que eu vejo? Fazer umas coisinhas aqui Vou gravar também, né? Mano, se você virar membro aí do canal, vai ver uma coisinha que eu postei lá pros. Só tem cinco membros já aqui no canal. E agradecer, porque os caras que viraram membro mesmo, mano. São cinco, né? cinco pessoas, duas mulheres, cinco, três homens. Eu até falei, não, pode crer. Aí sim, botei muita fé porque tem gente que me apoia e virou membro. Se você virar membro, você vai ver o que, que tem aí pra vocês, galera. Eu passei muitas coisas engraçadas, fiz live. cinco pessoas, né? <risos> aí foi engraçado. Você tem que estar tá novo, beleza, galera? aí pra vocês, verem. 147 milhões Aí tá topzinha, a continha do cara Não tá ruim não Mas eu vou ficar melhor que vocês tudo aqui <risos> Não entra, que eu quero ver geral jogando Eu vou entrar na minha sociedade aqui ó, Logo de uma vez Vocês estão ligados Ó, ó o um nome aí ó. Já presta atenção pra você entrar, cara que sociedade a gente vai dominar esse dedo botão não tem cupom ainda pra criar ela É bom que aproveita de quantos que dá cupom tipo, um pro batalha Se você curtir esse vídeo tiver uma quantidade de 120 likes Eu tenho certeza, vou fazer uma série aqui, vou me vou minha. Tô criando muita coisa, cara Vai ficar até falando, não pode... Peraí meu filho Quer tá com o dos esquemas Por quê? Quer se fosse o outro não ia lá. Uma... Igual eu Ainda eles vão arrumar esse negócio do tentar aqui galera, no um do Correio Vamos esperar né? eles arrumarem isso aqui Porque na moral nós precisamos que de... não isso aqui poderia fazer com isso aqui, Beber tudo E vai começar um zoom aqui Vou deixar a continha olha essas coisinhas que tem aqui Vou estar com os caras, do dono daqui vocês me ajudam nas boas coisas aqui Porque eu vou gravar no servidor deles Dependendo do que quem me ajudar eu posso divulgar aqui para eles Fazer uma série aqui Depender deles e de vocês Principalmente de vocês que estão assistindo esse vídeo porque de você? Se você quer compartilhar esse vídeo Deixa o like E ver que tá tipo assim, batendo uns 500, 600 mil Em cada vídeo, cara Vou ter certeza, vou voltar aqui e fazer uns vídeos top mano. Nem que eu passe aquele duas noites Editando esses vídeos Vai ficar um vídeo muito foda mano. Foda, é eu... Na hora é que não pode nem falar foda No Youtube Vai ficar um vídeo sensacional, cara. Só você acompanhar, que você vai ver. Ok, vamos aqui o arminha. Um pai minha arma aqui. Ver o que dá pra fazer com isso aqui. Bom, então, deixa isso aqui pra mim ah, Vou upar agora pra mim não ficar pra trás, né? Quando eu lançar esse vídeo, eu já tô ligado. Eu volto de detanho, que meus inscritos vai estar jogando, vai estar fazendo. Vai estar fazendo as coisas, vai estar descobrindo as coisas. Vai vir nos comentários, já vai começar aquela. Então é a briga toda no comentário Eu Gosto de ler os comentários de vocês, galera Mano, não se esquece, vira é membro cara. Você é que Muita coisa que dá pra fazer pros membros Não dá pra fazer pros caras que Não dá é pra assistir aqui, mano Você começar a pagar 2,90 por mês mano. reais por mês Vai ter um, um conteúdo que Você vai falar, velho, que tipo que tá arrumando Eu mostro muita coisa mano. No meu dia a dia, só pros membros Mesmo, galera porque eu tenho que mostrar alguma coisa diferente pra eles. Eles, como paga, que ver? É todo mês tá pagando, daí a gente quer Sempre tem que fazer algo novo pra eles. Beleza? Deixa eu ver quanto eu consigo colocar tá, nela. Né? Não dá pra ver. Acho que ela tá mais 7 ou mais 6. Mais 5. Ok, o pago não tá aí, ainda, não dá. Faltem também não. Eu não também não. Fugura já dá. Aqui ó. Vamos fazer aqui. E vá, por falar a verdade. carta ainda não dá, né, mano? Porque não tem nenhum também. Tá então vamos ver se tem de recurso aqui, né? Essa pobreza que deu pra nós aqui a gente usa. Mas enfim, vamos abrir essas cartinhas aqui já pra conseguir umas conquistas. Porque a gente não né, é boa, né, Fita? a gente tem fazer as coisinhas aqui. Vem né? aqui, ó. Galera, eu criei um grupo no WhatsApp. Se vocês quiserem comprar esse número, vamos ver se vai ter muito comentário aqui falando o que é. Eu faço um grupo com um no um, um, um WhatsApp. Agora eu comprei um celular muito bom. Né? Vai dar pra mim. de boa para vocês. Vamos ver esse cara. Bora agora o. Ó, aí sim. Carinha tá é, é esquisito Mas pra quem não sabe, galera Pra você ficar forte nesse DZTank 10.4 Só ir lá no B... É... O não é. No B.A. B.A. também não é... Entendeu? Ó, pra você ver quando você pode jogar a tem. Cabeça até se perde Mas eu vou mostrar aqui pra vocês aqui. Que negócio Vai esquecer o nome agora Vou lembrar de jeito nenhum Mas enfim Aqui, galera ó que vem aqui faz é esse aqui, mano Arena do Guerreiro No Web colocar aqui só pra gente ver os itens Tem que aí vem faz ela no app Olha os itens que dão Você consegue fazer ela tudo, mano Se você tiver uma continha e tiver vendo esse vídeo, cara tem uma continha sobrando Não, fala assim, sobrando algumas coisas Não sei nem pra que eu dei pronto aqui Mas se tiver algumas coisas sobrando nesse DDDTank que me ajudar Cara, o senhor Manda aí, me ajuda, mano Que eu vou fazer uma continha foda aqui se não quiser me ajudar também, eu vou tentar conversar com o dono aqui. Pra ver se eles me possibilitam algumas coisas com Pra gente ficar gravando aqui. Eu sei que esse vídeo aqui vai estuprar, mano. Vai ser um vídeo muito bom. Eu trouxe o um vídeozinho divulgando ele tem qual foi lá. o já tá com 3 mil visualizações mano. Mesmo, de assim, um mês e 10 dias. 30, 3 mil views. Pra mim, eu acho muito, galera. Porque, tipo assim, no canal tem 3 mil inscritos, entendeu? Daí 3 mil pessoas assistiram aquele vídeo. Tá muito bom, mano. E o vídeo tá muito com o feedback muito bom, se for pensar bem, o vídeo é, coloca mais de 300 mil. Gosto muito de gente fazer vídeo desse vídeo mas, você viu que todo mundo sai do PVP para toda instância, mano e Aqui um negócio é estância, instância, galera, né, não adianta É estância, mano Se você tem que 10.4, você tem que fazer estância. instância Eu acabei pegando esse cara aqui, ó, que um, eu nem sei quem é, mas tudo bem Eu só quero querer ver quantos que é vídeo por pouco batalha vamos ver se o cara é bom se ele me matar alguma vez assim vai é, é o bichão mesmo mas vamos ver que é o bichão mesmo vamos lá meu filho oh meu deus se eu de mim, eu vou de você, que se não voa de inimigo não é um milho de filho Tá bom. Se quiser é só para me ver quantos que eu vou ganhar de cupom. Hum, 40k de cupom. Eu quero cara o meu canal isso daqui, ó. Adicionou como amigo, pá. Certamente quer assistir meu canal. Você vai ver esse vídeo, mano. Já comenta que você tá upando bem. Ajuda o seu parceiro que é livro, pá. Ajuda nós. Mas dá 40 no cupom, hein, cara? Oh, mil. Dá quatro mil cupom, hein, galera Dá 4 mil cupom. 40 mil quem der. 4 mil um cupom. Eu tenho tá em... cu hard, pra falar a verdade. Eu tô. Nossa, 4 é. pés de cupom derrota, velho. Pelo menos uns 500 caras. Puta cabeça de Aí já... Mas vamos ver aqui mais pra frente, né? O que a gente vai fazer aqui. Aí eu falei que... Tipo assim... Os caras querem ver. Vê... Mano, só entrando no ZT, te... Eu falo que o ZT é foda, mano. Já vou mandar um salve aí pro... CJ Zica, mano. Porque você é Zica mesmo, parceiro. Valeu aí. Porque olha o que, que tá... o mano já me mandou, velho. O cara quer ver, sensacional mano Você já ganhou um salve aqui especial Só pelo seu ato de bondade parceiro Você é, você é o bicho mesmo, mano Quando você quer ver casar, a minha linha, Pra gente ser mais fruta Tá ligado? é queira que era dá, eu te muito um Salve pro CJ Sika Tamo junto meu parceiro Valeu pros itens aí Tamo junto oh, meu Ajuda no início Que depois está tá ligado que a gente vai estar tá com Cheiroso, bonito e gostoso filho. Pra alcançar nós Tem um bigode fino, meu pai um o fininho Jogando casar mais bonitinho E sim, agora quero um você de novo enfiar a mandoca <risos> Beleza, né? Mais oito A compra aqui, ó E aí, vamos colocar Opa, nesse DvTn, galera Mas depende de vocês, mano Porque eu ver muito like nesse vídeo, galera Pra eu poder que focar for O DvTn aqui ver, no meu modelo Vou mostrar pra vocês que eu sou o é muito <musó> ah. forte e na é que tem hum, é o não é o é o mais bonito que é então, tá o Mais é Mas que é o que é tudo, que Não o que é o que é o que a o que o que é o o esse vídeo já vai ficar grande mesmo. E às vezes eu posso colocar um pouco mais no vídeo, galera. Porque, tipo assim, eu não ganho quase nada com o YouTube, eu só ganho com membros. Porque eu não acredito que tem membro no meu canal, mano. Eu fiquei encapulado quando eu vi os cinco membros lá. Depois que o membro foi liberado, depois de uns três dias, tinha três pessoas. Depois ganhei mais duas. E foi mulher, mano. A Ana, ganhei. Você vai ver o que esse comentário o que vai aparecer do lado dele. E eles assistem os vídeos e curtem muito, mano. Né? É vida membro, cara. Pra você ter interação, ó. E aí na comunidade, vai prestar umas coisas que não acontece pra todo mundo. Só os membros. Precisa pra você. Quem se torna membro, em 40 reais. Parece que vem a parece um tanto que você joga comigo. tá muita coisa. E é, beleza? Deu um pado aqui nos espíritos de colocar uma música de fundo aí, porque ficar aqui falando né, é meio chato, né? Mas com essa musiquinha aí, espero que vocês tenham gostado. Aqui foi só o início, né? Como até o próprio escrito aqui falou, foi só o início, Mesmo começo de tudo. Dependendo logo de você que tá assistindo esse vídeo até o final. Então deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com um amigo para fazer. Um amigo seu se inscreva no canal e dá uma ajuda pro senhor Tietê Porque eu sei que o canal tem um futuro grande pela frente Então se você quiser apoiar, se torna membro do canal Que assim eu vou poder querer te dar umas dicas Mano, membro é outra coisa, galera Vocês têm que ter noção não Tem como trocar muitas coisas com membro aí Não é só com membro, mano. se pudesse liberar para pra outras coisas Daí eu ajudava ajudar vocês mesmo mas é só com membro Então se torna membro aí, mano Porque assim você vai ajudar o canal E vai me ajudar e eu vou montar meu DDT, imagina assim o que que é assim com o DDT, se você está interessado em jogar esse aqui, deixa aí na descrição, esperar 5 segundos, ficar no link, falar que não é um robô, falar muito que é só assim, porque eu faço isso, não ganho nada com o DDT, assim eu posso ganhar um dinheirinho, é, né? e esses vídeos que eu coloco aí, é isso né galera, basicamente, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, basicamente quando ficou 5 mais 9 um aqui 0, 0, 0 mais 9 na, na arma mesmo, no resto tudo 0 aí mano aqui me mandou umas coisinhas aqui e sim ó meu café, deixa eu um salve que esse jake, né irmão? porque saiu querendo ou não me ajudou você quer ganhar um salve especial vamos mandar uns itens aqui que eu mando um salve pra você Quero mandar um salve Ana, pro Júlio, é, pro Gustavo, é, quem mais? Der, Davison, acho que esse mesmo, Davison, o, o Oliveira, Mich, é esse Davison E Oliveira é esse mesmo, Oliveira Mit, que é os cinco membros que se tornou aqui no canal. Muito obrigado mano, por mais ajudando um o canal, minha paciente, tia tiazinha pra poderia ter aqui dele é isso aí né galera, segue na nas redes céu que eu falei, que lá eu ter uma interação melhor com vocês, Facebook pessoal e tal. Por junto, até o próximo vídeo, e 120 likes para a meta que eu coloquei nesse vídeo, se bater, mais vídeos dele tem muito para vocês nesse servidor. eu vou trazer muito vídeo mesmo, vai depender de vocês.